Essa é a aula 4 do módulo introdutório. E hoje eu vou conversar com você sobre desmatamento na Amazônia. A gente vai dar uma olhada na série histórica do monitoramento do INPE e no cenário atual. De maneira geral, Dá para dizer que o desmatamento na Amazônia, na Era Moderna, sofre uma intensificação ali na década de 70, talvez um pouco antes, durante o regime militar. E foi um avanço do desmatamento uh, impulsionado por uma mentalidade equivocada, de que a Amazônia era um grande vazio, que precisava ser ocupado e desenvolvido. Essa mentalidade uh, foi bastante prejudicial para os povos da Amazônia e para sua biodiversidade, como a gente sabe bem. O registro do INPE, o monitoramento do INPE, do desmatamento, é feito desde o final dos anos 80. E o melhor momento aconteceu ali entre 2008 e 2015 e, se eu não me engano, 2012 foi o ano com o com menor índice já registrado uh, de desmatamento na, na Amazônia. A gente vai tentar entender ao longo da aula como isso aconteceu e por que isso foi perdido. Uma visão geral de momentos diferentes do desmatamento na Amazônia, em uma análise, ainda que um pouco superficial, mais importante para ser feita aqui, uh, a gente conheceu um pico, alguns picos de, de desmatamento entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, sobretudo em que foi um ano de intenso desmatamento, um ano recorde, uh, impulsionado pelo, mercado, pelo aquecimento no mercado de commodities. É importante compreender que a Amazônia não é descolada do mundo industrializado e globalizado. As commodities, os produtos que saem da floresta, estão presentes nos principais mercados do mundo, na América do Norte, na Europa, na China. Uh, produtos como soja, uh, uh, carne bovina, uh, madeira, minérios, enfim. Uh, como eu mencionei, agora há pouco, em 2012, foi de fato o menor índice já registrado e foi um efeito do PPCDAN, do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Uh, e esse esforço foi encabeçado pela Marina Silva, que tem muito mérito nessa contenção do desmatamento na região. Uh, agora, durante o governo Bolsonaro, a gente tem vivenciado um retrocesso imenso e a meta uh, de diminuição do, do desmatamento o número final pretendido pelo governo Bolsonaro é superior àquele que foi entregue, digamos assim, pelo governo anterior. Acho que esse é um indicativo bastante preocupante. A mentalidade ou o, mo o modelo de desenvolvimento adotado para a região durante o governo militar, ele é revivido agora e ampliado, inclusive, pelo atual governo. Eu acho muito grave que isso aconteça 50 anos depois no momento em que a gente sabe o mundo sabe da relevância do meio ambiente da floresta das águas do valor cultural dos povos tradicionais e sabe da urgência da questão climática então o que tem acontecido hoje na Amazônia é ainda mais grave porque de certa forma existe um esforço não declarado mas mas extremamente escancarado de inviabilizar os principais órgãos, as principais agências, uh, as principais normas que deveriam reger e que re regiam, de certa forma, o combate ao desmatamento no, no bioma. Então, hoje, uh, é preciso que a gente compreenda esse cenário para colocar, por exemplo, essas promessas que têm sido feitas de redução de desmatamento, de redução de, de emissões de gases de efeito estufa, em um contexto real e não imaginário. E o contexto real é que, como aponta o Amazon, e sem o último, esse dado de março é do Amazon, como o Amazon aponta no seu último levantamento, o desmatamento foi mais de 200% maior em março de 2021 do que em março de 2020. Ainda que o desmatamento não tenha regredido a patamares uh, tão ruins, quanto àqueles dos anos 90, é importante frisar que nós perdemos praticamente uma década nos últimos dois anos em relação a, a um novo crescimento no aumento do desmatamento. Uh, o monitoramento do desmatamento na Amazônia é feito no Brasil, uh, sobretudo pelo INPE, com sistemas DETER e PRODES, que funcionam de maneiras complementares, e pelo SAD do, do Amazon. O MapBiomas também lançou uma plataforma de monitoramento e alertas uh, do desmatamento em todos os biomas do Brasil. E para o jornalista de dados vale muito acompanhar o que vem sem, sendo feito pelo, pelo MapBiomas ali e em tudo que o MapBiomas faz, na verdade. Um outro fenômeno que, que acontece na Amazônia e em outros biomas também e que é pouco debatido é o da degradação. E, e é importante falar uh, desse evento, ou desse conjunto de eventos que culminam na degradação, porque o, os efeitos da degradação são somados aos efeitos do desmatamento e acabam, uh, na verdade, ampliando os efeitos do, do desmatamento. Você vai se lembrar que o presidente Bolsonaro convidou líderes europeus para sobrevoar a Amazônia, e que eles veriam uma floresta frondosa do alto. Uma floresta frondosa, de fato, precisa ser, ter a sua saúde avaliada para poder receber esse adjetivo. E o desmatamento não é o único problema. Além dele, existe a degradação florestal, que também acomete a Amazônia. A degradação difere do desmatamento no seguinte. O desmatamento é a supressão da cobertura vegetal. Onde antes havia uma floresta, agora virou pasto ou plantação de uma monocultura. A degradação, às vezes, é imperceptível, por exemplo, do alto, que, em sobrevoos, que, que é um comentário uh, comum, frequente, uh, feito por políticos, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro, uh, como se isso fosse um atestado de saúde da floresta. Mas o estado de saúde de uma floresta pode e é avaliado pela ciência. E é claro que há florestas saudáveis na Amazônia. Mas não é simplesmente a cobertura vegetal vista do alto que vai, que vai determinar isso. Existem regiões da Amazônia onde a floresta aparentemente está de pé, mas é um tanto que zumbi. Ou seja, ela vai sofrendo um conjunto de impactos, como pequenos incêndios, extração de, seletiva de madeira, aquelas que têm uh, valor comercial, são retiradas, efeito de borda, né, que é quando o desmatamento vai acontecendo uh, comendo a borda da floresta. Isso tudo vai tornando a floresta mais vulnerável mais seca, mais inflamável e, e, e ameaçada por, por incêndios, portanto, e vai, digamos assim, sugando a vida. A floresta está ali, mas ela tem menos vida, literalmente. Uh, nós mostramos esse fenômeno na plataforma Floresta Silenciosa em 2017, pela Ambiental Media. Outro assunto bastante discutido quando se fala em desmatamento na Amazônia é o tipping point, que é o ponto de virada ou o ponto de não retorno, que é quando o desmatamento vai chegar em uma proporção irreversível. Os efeitos de, do desmatamento não podem mais ser revertidos. Essa discussão uh, tem sido uh, levantada pela ciência já há algumas décadas, algumas décadas. O pesquisador Carlos Nobre tem batido nessa tecla uh, com bastante competência e insistência, uh, porque, de fato, esse, esse fenômeno parece estar acontecendo e... e Intrínseco nisso, existe o processo de sa savanização da Amazônia. E quando a gente fala em savanização, é importante destacar o seguinte. Uh, é uma fala que eu já ouvi de alguns pesquisadores. Uh, a Amazônia savanizada não significa que ela vai se tornar o cerrado. O cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, é mais biodiversa do que a savana africana. Uh, a Amazônia savanizada é um lugar mais quente, seco e com menos vida. Então, por todo esse cenário, fica muito difícil acreditar numa mudança de rumo do atual governo e acreditar em promessas de, de diminuição de metas de desmatamento e de diminuição de, met, de, uh, de emissão de gases de efeito estufa. Uma maneira bastante objetiva de acompanhar e, e se certificar de que as promessas feitas por um governo, não só o atual governo, mas qualquer governo uh, na área ambiental, são uh, vazias ou são promessas concretas, é olhar para o orçamento. Essa é, uma, é uma, praticamente uma sugestão de abordagem para jornalistas de, de dados ambientais. Uh, quando a gente olha para o orçamento no momento atual, os cortes de gastos têm sido uma frequente... E, e isso tem impactado de maneira direta a atuação das principais agências, dos principais órgãos que, uh, que estão praticamente inviabilizados na sua atuação. Vale para o IBAMA, para o CMBIO, para a FUNAI e para outros tantos. Uh, um outro caminho que é mais recente no Brasil, o debate é mais recente, mas é bastante atual, é sobre o, o espectro, digamos assim, infralegal que é esse conjunto, os especialistas da área podem me corrigir se eu falar alguma besteira, mas é esse conjunto de leis secundárias, conjunto de normas e regramentos que tem um impacto direto na questão ambiental e que tem sido uh, o mecanismo pelo qual o Ministério do Meio Ambiente tem atuado. O ministro Ricardo Salles tem trabalhado intensamente em decisões políticas em, em, nesse, nesse espectro nesse ambiente infralegal que tem tido um impacto uh, severo na Amazônia e em outros biomas é difícil acompanhar até pelo volume de decisões que têm sido tomadas uh, quem tem feito um trabalho relevante nesse quesito é o Política por inteiro que tem focado no levantamento tem focado seu trabalho em um levantamento um acompanhamento Uh, dessas normativas com relação a clima e meio ambiente. Eu recomendo visitar o site do Política por Inteiro, acompanhar o trabalho que tem, sendo, tem sido feito ali. E, e, e eles têm um monitor de atos públicos que é bastante interessante. A Folha de São Paulo tem repercutido os conteúdos do Política por Inteiro em reportagens de dados. Toda essa questão do desmatamento que a gente está conversando aqui, fica mais fácil de ser visualizado em gráficos. O, a série histórica do INPE mostra é, um pouco daquilo que a gente conversou, aquele pico em 95 um outro pico ali em 2004, e a queda, né, esses diferentes momentos do desmatamento, a queda até o, o, o valor mínimo em 2012, quando a gente acreditou que de repente o Brasil poderia Uh, vivenciar uma queda constante e chegar, quem sabe, ao desma desmatamento zero. A esperança era essa. No entanto, a gente está retomando um caminho de crescimento no desmatamento e quando a gente fala que o Brasil andou uma década nos últimos dois anos, a gente está justamente se referindo ao período ali de 2008, 2007, uh, 2006, onde, portanto, mais de 10 anos, mais de uma década, onde o desmatamento estava num patamar semelhante ao atual e bastante preocupante. A taxa de desmatamento por estado também é disponibilizada pelo INPE. É uma camada de, de dados que, que vale a pena ser trabalhada nos projetos de jornalismo. E, normalmente, o, o foco é no, no, na Amazônia Legal ou no bioma Amazônia, mas a realidade dos estados é importante é, também e, e, e, e recomendo que seja explorada em reportagens. A gente vê, por exemplo, que estados como o Mato Grosso e o Pará têm um histórico de, de desmatamento muito intenso, justamente relacionado à fronteira agrícola, à expansão da fronteira agrícola. Mais recentemente, o que preocupa um pouco é o cenário no estado do Amazonas. O estado de Rondônia, que é assim laranja também tem um histórico de desmatamento bastante alto, mas o estado do Amazonas, que era um... um um estado com, com séries baixas, com índices baixos de desmatamento, nos últimos anos vem crescendo e preocupa muito. É essa linha Lilás aqui, que nos últimos dois anos foi superior à de Rondônia. Agora a gente dá uma olhada na série histórica do total de focos ativos é, de fogo, de calor. Né? São focos de calor, que são indícios de fogo na Amazônia. E a gente nota, se, se a gente para para olhar, por exemplo, o gráfico do desmatamento e o gráfico do fogo, é claro que eles não são, do, dos focos de calor, é claro que eles não são idênticos, mas fica uh, evidente que existe uma proximidade entre os dois eventos na Amazônia. Aquilo que foi explicado na aula 3, sobre a relação entre desmatamento e fogo. Uh, é importante também destacar que nem sempre essa relação é tão direta. Os cientistas deixam isso muito claro, porque a Amazônia tem anos mais secos do que outros. Então, em alguns anos, a incidência de focos de calor pode ser maior e isso não necessariamente se deve a um aumento do desmatamento. Então, é uma proximidade com ressalvas. Também é importante destacar que esse gráfico Uh, ele tem o seu início em 98 e não em 88, ou seja, 10 anos depois, uh, em comparação ao gráfico do desmatamento. E o desmatamento tem teto? A Amazônia é infinita? Não. É claro que o desmatamento tem teto e a Amazônia não é infinita. Uh, essa é uma projeção, obviamente, é, como qualquer projeção, ela não necessariamente vai se concretizar. E isso é um, é um aspecto interessante quando a gente fala de projeções no jornalismo de dados para passar para o público. As projeções são feitas a partir das ferramentas disponíveis naquele momento. Então elas trazem um raio-x do momento, na verdade. É por isso que a maior parte das projeções relacionadas a desmatamento, ou as alterações climáticas, acabam não se concretizando. Porque no dia seguinte à publicação daquele trabalho, novas variáveis entram em jogo e alteram o resultado final. Então essa projeção é um trabalho do é um projeto chamado Cost in Nature, do qual eu participei, em que a gente utilizou um, uma ferramenta desenvolvida por um pesquisador do King College, King College de London, uh, em que um, uma, um índice médio de desmatamento da Amazônia uh, foi utilizado da Amazônia toda, não só da Amazônia brasileira, aqui é, todo, é a Amazônia continental, para se fazer uma avaliação e responder a pergunta, até quando a Amazônia vai existir? Se os atuais índices de desmatamento continuarem, a Amazônia, e esse projeto já tem alguns anos, então o cenário deve ser ainda pior agora, então a Amazônia, em tese, existiria até 2260. E o que, que significa um mundo sem Amazônia? A ciência tem tentado avaliar o que significa um mundo sem Amazônia, ou com uma Amazônia savanizada, empobrecida e seca. E os cenários são aterradores. Algumas dessas investigações científicas foram trazidas à tona em uma reportagem da Piauí, que se eu não me engano foi publicada no ano passado, e que fala do mundo sem Amazônia. E do cenário aterrador, que seria de um mundo mais seco, com degelo mais intenso, com um ciclo hidrológico uh, em todo o continente impactado, e com mudanças radicais. Há cientistas, inclusive, que analisam uh, como a construção de barragens em série ao longo da Bacia Amazônica podem resultar, tem resultado já, numa diminuição da carga de sedimentos que é lançada ao Oceano Atlântico e os impactos climáticos locais disso, né? porque altera a, a temperatura da superfície do mar naquela região, do oceano naquela região, e isso pode ter influência, por exemplo, na ocorrência de, de tornados, de tempestades. É, então, os impactos vão muito além de algo local. Por isso é que o mundo inteiro olha para o desmatamento na Amazônia. Uma parte considerável uh, da indústria no primeiro mundo já compreendeu a extensão do problema quando, quando a gente fala de alterações climáticas e sabe que... que esse conjunto de eventos vai impactar as suas vidas e também os seus negócios, de maneira profunda, e tem trabalhado então para encontrar caminhos para mitigar os impactos uh, das alterações climáticas, o que passa por, por conservar a Amazônia, e fica claro dessa forma o quanto o, o Brasil, no seu atual momento, tem ido na contramão. E o quanto esse assunto é sério, por mais que não seja percebido de maneira clara, Uh, pelo atual governo e pelos seus apoiadores. Na primeira e na segunda aula eu conversei com você sobre o fato de que eu acredito que o Brasil ainda não pisou de fato uh, com os dois pés na cobertura do clima. O Observatório do Clima é uma iniciativa extremamente relevante e que tem trabalhado para tornar esse assunto mais frequente na imprensa brasileira, na opinião pública brasileira. E quando a gente olha para o cenário de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, a gente percebe que a agropecuária é a maior fonte de emissão, justa, é o setor com, uma, com a maior carga de emissão, justamente por uma lógica de expansão a qualquer custo e, e sem ter por trás um projeto de avanço sustentável das práticas a, na, a, agropecuárias no Brasil. Portanto, a cobertura da pauta climática é extremamente urgente e, e assim como é urgente, que, que esse assunto tenha mais espaço no jornalismo brasileiro. E o jornalismo de dados ambientais é o caminho para que isso aconteça. Para finalizar essa, que é a última aula do módulo introdutório, eu compartilho com você algumas das principais bases de dados relacionadas à Amazônia para que você tenha ferramentas no seu trabalho de jornalista de dados ambientais. Ao final do curso, a gente vai compartilhar uma planilha mais extensa do que essa, e é uma planilha colaborativa que eu espero e convido você a participar. Se você já tem as suas bases de dados, não deixa de compartilhar. E eu espero que ela seja uma ferramenta utilizada por repórteres em todo o Brasil. Na aula de hoje, nós conversamos sobre desmatamento na Amazônia, o contexto atual e a série histórica e as bases de dados que podem servir de ferramenta para o seu trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e boa sorte nos próximos módulos.